Filme. Então me Chá, tchá, tchá. filme, tchá tchá tchá Filme, tchá Quem não gosta de filme Todo mundo gosta de filme Filme, filme, filme Já <risos> chega sure. E esse é mais um Elefante Literário Eu falei bem não foi assim <risos> É que eu tava pensando que tava <risos> errado <risos> E esse é só... Eu sou Norberto. E esse é mais um Elefante Literário Com até aí livros e suas adaptações Nós vimos essa tag no canal de Vitor Martins E ela consiste em relacionar livros a filmes Em... quantas perguntas? Nove Em nove perguntas sobre o assunto Nove coisas, né? Filmes, livros, tudo bem, show Então vamos que vamos. Primeira pergunta Qual é a sua adaptação de livro preferida para filme ou série? Hum, a minha é Garota Exemplar Ninguém vai é, então você eu aqui, tem aqui ó. E qual é a que você mais detesta? Detesta é uma palavra tão forte, né? É Mas assim, eu, eu não lembro, consegui hum. lembrar de uma Que eu tenho lido o livro Então eu coloquei Os Deleiros de Consumo de Beck Bloom Porque eu não gosto muito do livro nem do filme Eu coloquei o filme As Ruínas do livro As Ruínas de Scott Smith Que... Hum, <risos> era um terror que não, não deu certo e ficou bem ruim a adaptação, assim. Eu também coloquei Percy Jackson, porque Percy Jackson ficou ruim. Foi tão ruim, foi tão ruim que não dei nada, hein. Então, é bem ruim. Fiquei bem triste agora, tipo, eu estou chorando. Uma adaptação que está ansioso para ver mas eu botei um clássico, que foi O Só é Para Todos, porque eu li o livro ano passado e eu tô muito afim de ver o filme. Falando que é muito bem, inclusive ganhou o um Oscar, é um filme que eu tô ansiosa pra ver. Eu tô ansioso pra ver o filme Amaldiçoado, que é a adaptação do livro original O Pacto, de Joe Hill, que depois que teve o filme, mudou de nome também. Inclusive a capa do livro mudou, tem Daniel Radcliffe na capa. Não, não <risos> façam isso. Mas... Por favor. Mas eu quero ver, porque o livro é muito bom, a história é bem legal. Qual foi a última adaptação que você assistiu? Bom, como eu tô na, aí na para tô na Oscar, o último que eu vi foi O Regresso. Apesar de não ter lido, mas o filme é muito bom. Tá. O livro é O Regresso? É. É novo, inclusive o é lançamento, né? Da experiência que eu queria. Eu marquei. Quer me dar? Não. Tá. <risos> a última adaptação que eu vi foi O Quarto de Jack, do livro Quarto, que é o melhor livro e muito emocionante, todo mundo tem que ver e ler. Qual um o personagem que foi muito bem adaptado para o cinema? Pra mim foi Charlie, de As Entradas Ser Visível, porque eu não gostei do Charlie do livro. Na minha cabeça ele foi tão bem adaptado que ele conseguiu melhorar o personagem para o cinema. Tipo isso? Eu tô aqui, ó. Eu tava apaixonado. Eu percebi isso em determinado momento. Meu Deus! <risos> isso mesmo. Você tá muito pisciando meu Deus. <risos> O personagem que eu gostei muito quando adaptado para o cinema foi Mark Watney, de Perdido em Marte. As características que a gente encontra em Mark do livro, tipo, a gente consegue ver muito bem no Mark do filme, foi, é tipo, né, uma boa adaptação. Um personagem que foi bem adaptado, que ficou bem legal. Vamos fazer isso, todo mundo? Não. Vai, Já? <risos> Oh Não brigue comigo. Hum, okay. Acho que não, Tá me expulsando? Não, tá bom. Um personagem que não foi bem adaptado para o cinema. Gente, eu não consegui achar um... Desculpa, eu não consegui... Eu acho que tem, né? Mas eu não consegui pensar em um agora. Eu botei Jace do filme Cidade dos Ossos, de Instrumentos Mortais. Eu vi a série e achei o primeiro episódio bem ruim, péssimo. Inclusive, todo mundo foi mal adaptado ali. Mas aí eu fui ver o filme de novo, rever o trailer do filme e percebi que o filme era bem melhor do que a série. Então, então pode piorar? Pode piorar. Uma coisa pode piorar. Mas o personagem de Jace no filme ainda era bem ruim. Então foi um personagem que não foi bem adaptado. Não gostei. Um livro com uma adaptação que estreia em breve e você quer ler antes. Eu botei quarto. Assim, querer não é poder, né? Então... Eu quero ler, mas não vai rolar não, porque o Oscar já tá em I e eu vou acabar vendo o filme logo, mas enfim, queria muito conseguir ler antes de ver o filme. Eu escolhi o filme Como Eu Era Antes de Você, do livro Como Eu Era Antes de Você, de Jojo Moyes, que eu ainda não li, porém quero ler antes de ver o filme e Reza Lenda que será muito bom, e é isso aí. Qual livro você gostaria de ver uma adaptação? Eu acho que dá fazer uma lista. Porque, meu Deus, mas eu escolhi No Escuro Foi um livro sensacional E eu queria ver como é que eles fariam Pra trazer todas as angústias Que traz a leitura do livro Acho que ficaria massa Inclusive tem resenha já, se quiser ver só clicar aqui em cima Eu escolhi o livro A Ilha Que deveria com certeza ter uma adaptação Seria fabuloso, fantástico Tem uma questão de angústia, né? Também muito forte, né? Foi um... Fez uma ligação aqui, ó De pensamento Então acho que isso seria muito... Legal, uma adaptação, show de bola. Tem resenha né? também. Tem também. aqui em cima <risos> pra ver. Escolha três filmes que você gosta, que foram adaptados... Preciso vibrar na Escolha três filmes que você gosta, que foram baseados em livros que você nunca leu. O primeiro que eu lembro foi The Help. A resposta, o filme... Eu... Amo aquele filme, mas eu ainda não li o livro. Eu escolhi como primeiro Clube da Luta, que eu amo o filme, porém não li o livro. E as pessoas às vezes não falam muito bem do livro, mas tamo aí, né? Enfim, o filme é bom. Outro livro que eu. Provavelmente vou ler bem em breve Eu tenho que parar de falar essas coisas, né? Porque eu sempre prometo que conto <risos> Mas que eu amo o filme é Precisamos falar sobre o Kevin Que é muito massa o filme, mas eu ainda não li também O segundo filme que eu coloquei foi o Grande Gatsby Que eu tenho aqui em casa, Descobri o dia desse Uma versão super antiga Uh, vi o filme, gostei muito, a versão nova com Leonardo DiCaprio. Gostei bastante mas o livro eu nunca li. O terceiro filme eu quis mudar um pouquinho, trazer uma coisa mais diferente, assim. É Entre os Muros da Escola, que é um filme francês. Antoine LeMille assim, eu gosto muito desses livros que fazem reality vocês, vocês sabem, né? que eu gosto de realidade, de realidade do negócio. É um Filme que ele não, assim, não é feito por atores Mas eles pegaram uma escola mesmo na França E retratam o dia a dia dessa escola E como é difícil a, a vida dos professores E é muito, muito, muito chocante o filme É uma coisa assim, bem subúrbio, bem... bem pesado Mas eu não, já vi o livro Inclusive, quase cheguei a comprar Mas não comprei e não li Ainda é na vibe do francês, eu escolhi um filme que eu gosto muito de comédia, que é Le Petit Nicolas, o Pequeno Nicolau, em português. E nunca li nenhuma das histórias dele, nenhum dos livros, porém o filme é Gente. maravilhoso, muito... Engraçado, divertidíssimo E quem não viu ainda pode correr pra ver Porque é diversão garantida É, pessoas. Nossa, morre de rir Reste de férias Então é isso aí pessoal, se vocês curtiram o nosso vídeo Não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo Seguir a gente em todas as redes sociais E se inscrever no canal se ainda não for inscrito Valeu, Valeu. Meu Deus do céu cadê? Não tem pra que ele está gravando? É <risos> porque eu ia gravar, mas que tava bem sujo o meu óculos. Eu não tava nem enxergando nada. Desliga ali e começa. Você vai começar agora?